Quem foi Jorge Pérez? O que ele fez e qual a importância dele no mundo dos quadrinhos? Jorge Pérez, grande nome dos quadrinhos da Marvel e da DC, infelizmente veio a falecer dia 6 de maio. Se você está assistindo esse vídeo perto da data de lançamento, é um falecimento muito recente. Em homenagem a esse ícone dos quadrinhos, é que fazemos o primeiro Nerd Doc. Então seja muito mais que bem-vindo ao primeiro Nerd Doc aqui no Revolta Nerd. Jorge Pérez nasceu no dia 9 de junho de 1954, no Bronx, em Nova York. Filho dos porto-riquenhos Jorge Guzmán Pérez e Luz Maria Esquerdo, ganhou o nome de seu pai. Jorge e seu irmão mais novo, David, desde cedo queriam ser artistas. Jorge, por exemplo, começou a desenhar aos 5 anos de idade, e já estava convicto que era isso que ele queria fazer para o resto de sua vida. O primeiro envolvimento de Jorge com a indústria profissional de quadrinhos foi nos seus 19 anos de idade, em 1973. Ele foi contratado pela Marvel para ser assistente do artista Rich Buckler. Logo de cara, ele conseguiu ser assistente de um cara que estava na frente de grandes heróis, como por exemplo, Pantera Negra e Quarteto Fantástico. O primeiro trabalho com nome publicado na Marvel foi em Astonish Tales número 25, em um curta de duas páginas sem nome. Logo, Perry se tornou um desenhista regular na Marvel, desenhando uma série intitulada Filhas do Tigre, que era publicada na revista As Mãos Mortais do Kung Fu. Na época, essa era a revista que eram publicadas histórias em quadrinhos das aventuras de Bruce Lee, do Punho de Ferro e do herói mais recente do CM, Shang-Chi. Já até fizemos um vídeo sobre o Shang-Chi se tiver interesse vamos deixar o link no card depois disso não demorou muito para Jorge Pérez ser um dos desenhistas nos carros-chefes da Marvel ele desenhou os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os Inumanos sendo assim ele também criou alguns personagens alguns deles são Henry Girish, o treinador que até apareceu no filme da Viúva Negra e principalmente criou o Tigre Branco, o primeiro super-herói porto-riquenho dos quadrinhos. Durante seu trabalho com o Quarteto Fantástico, Pérez trabalhou com Roy Thomas e Len Wayne, mas foi só na edição anual do Quarteto que ele conheceu o Marvel Wolfman, cara que também merece um Nerd Doc especial. Marvel foi responsável por levar Jorge Pérez também para a DC. Como Jorge não tinha um contrato de exclusividade com a Marvel, ele conseguiu trabalhar tanto para a Marvel quanto para a DC na mesma época. Primeiramente em Liga da Justiça da América e depois desenhando o que é considerado a melhor fase dos Titãs. Se você já viu a animação dos Jovens Titãs no SBT, a série da Netflix ou o filme animado Contrato de Judas, saiba que essas obras não seriam as mesmas sem Jorge Pérez elas são tão boas que foram republicadas aqui no Brasil vamos deixar o link de algumas dessas edições aqui na descrição pode não parecer mas comprar pelo nosso link de afiliado curtir o vídeo e compartilhar com os amigos ajuda muito o nosso trabalho a continuar em 1984 Pérez se afastou dos Titãs para se concentrar em um próximo projeto com Marvel Wolfman o evento de 50 anos da DC que seria em 1985 um dos maiores eventos que os quadrinhos já tinham visto até ali, crise nas infinitas terras. Se você não conhece muito bem o universo DC, saiba que é essa crise que divide a DC. Heróis foram reestruturados para novas histórias, novas origens e o mais importante, para novos leitores. Após a crise nas infinitas terras junto do roteirista Greg Porter e a editora Janice Race, George Pérez ficou encarregado do reboot da Mulher Maravilha. Inspirados pelo trabalho de John Byrne e Frank Miller em remodelar o Superman e o Batman, Pérez fez mudança na personagem e a ligou ainda mais aos deuses gregos e excluiu completamente muitos outros elementos das histórias anteriores da personagem. Essas histórias também foram publicadas aqui no Brasil, e provavelmente é a melhor fase corrida da Mulher Maravilha. Você também pode encontrar link para elas aqui na descrição. Anos depois, devido a uma carga de trabalho já pesada ao estar trabalhando na Mulher Maravilha e no Superman ao mesmo tempo, ele deixou a revista Action Comics em abril de 1990 e focou na Guerra dos Deuses. Um evento da DC que estava em volta do universo da Mulher Maravilha, que estava previsto para 1991. Foi durante esse evento que Pérez encontrou problemas ao trabalhar com a DC. Pérez afirmou que desde o início do enredo, que além dos quadrinhos da Mulher Maravilha e se estendia para outros personagens, ele teve muitos problemas, principalmente problemas editoriais. Pérez sentiu então que a DC não estava fazendo o suficiente para comemorar o aniversário de 50 anos da Mulher Maravilha. Para piorar as coisas, a DC não colocou Guerra dos Deuses na distribuição de bancas de jornal o que significa que a revista em quadrinhos só poderia ser encontrada em lojas especializadas em quadrinhos só que para alguém que veio de uma classe mais baixa, que é o caso do nosso querido George sabia o quanto era importante ter os quadrinhos na banca mas a gota d'água veio quando decidiram passar a escrita desse evento para outra pessoa isso tudo fez com que Pérez desistisse de trabalhar na DC e ainda em 1991 ele assinou um contrato para escrever Hulk Futuro Imperfeito e parte da Saga do Infinito de Thanos, inclusive está nos agradecimentos especiais tanto de Guerra Infinita quanto de Ultimato. Infelizmente devido à turbulência dos acontecimentos da Guerra dos Deuses, esse foi um período pessoal muito estressante para Pérez e ele não conseguiu terminar de desenhar os desenhos da Saga Manopla do Infinito. Saindo da Marvel e da DC, ele trabalhou como uma editora independente de quadrinhos, a Malibu Comics, desenhando Breakthrough e Ultra Force, mas logo perdeu o interesse em desenhar os títulos. Em 1996, ele então volta para DC para trabalhar com heróis que consagraram ele na editora, os jovens titãs. Ainda com o um pé atrás com a DC, ele continuou trabalhando para a Marvel, e começou a trabalhar na terceira série dos Vingadores. Ainda na Marvel, nessa época, Pérez também teve uma passagem como escritor de surfista prateado, chegando a escrever também o crossover especial Surfista Prateado e Superman em 1996. E agora que chegamos nos crossovers entre Marvel e DC, podemos falar da obra-prima do George Pérez, Liga da Justiça e Vingadores. Um crossover da Liga da Justiça e Vingadores devia ter sido publicado na década de 80 mas as diferenças entre a Marvel e a DC forçaram o quadrinho a ser cancelado mas com um pé na Marvel e outro na DC Jorge Pérez junto com Kurt Busk finalmente conseguiram tirar do papel e chegou nas bancas no final de 2003 com splash pages lindas e cheios de super-heróis como o Sol Pérez sabe fazer esses quadrinhos impressionam até hoje infelizmente devido a direitos autorais não tem previsão de relançamento Sendo assim, quem tem tem, quem não tem, chora no banheiro. Se quiserem, a gente pode fazer um Nerd Doc especial ao redor de todo o rolo do crossover da Marvel e da DC. Depois disso, a carreira dele continuou na DC. Trabalhou em Crise Infinita, no Superman e na Liga da Justiça da América. E em 2014, pela Boom Studios, ele lançou o Sirens. Uma minissérie de ficção científica dedicada a um grupo de mulheres com poderes extraordinários que lutam contra o mal através do tempo e do espaço. Em janeiro de 2019, Pérez anunciou que estava se aposentando devido a vários problemas de saúde e continuaria a produzir apenas um número limitado de esboços e commissions. Em dezembro de 2021, ele revelou que após passar por uma cirurgia para o um bloqueio no fígado, havia sido diagnosticado com um câncer de pâncreas inoperável. No início de 2022, tanto a DC quanto a Marvel incluíram homenagens a ele e seu trabalho em seus quadrinhos. E aprovaram juntamente uma reimpressão de tiragem limitada da história Liga da Justiça e Vingadores, apenas nos Estados Unidos. E infelizmente, Pérez morreu em 6 de maio de 2022 devido a complicações do câncer de pâncreas. Jorge Pérez é um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. E vamos finalizar o vídeo com as palavras dele... Quando ele já sabia que o seu fim nesse mundo estava próximo. É muito animador saber que você levou uma boa vida, que trouxe alegria a tantas vidas e deixará este mundo um lugar melhor porque fez parte dele. Algumas pessoas podem pensar que tive um mau momento, mas hoje me sinto o homem mais sortudo da face da Terra. Cuide-se e obrigado. Jorge Pérez